Segundo o livro de Enoque. Os muitos e magníficos elementos do Sol. Capítulo 12. 1. Um. E eu olhei e vi outros elementos voadores do Sol, cujos nomes são Fênix e Chalkidri, maravilhosos e magníficos, com pés e caúdas na forma de leão, cabeça de crocodilo, e sua aparência escarlate é como o arco-íris. Seu tamanho é de novecentas medidas, suas asas são como as dos anjos, cada um tem doze, e atendem e acompanham o sol, dando calor ao orvalho tal como lhes foi ordenado por Deus. 2. Assim, o sol gira e vai, e levanta sob a terra, e seu curso vai embaixo da terra com a luz incessante de seus raios. Os anjos tomam inoque e o põem no leste, nos portais do sol. CAPÍTULO 13 1. Estes homens levaram-me para o leste e me puseram nos portais do Sol, para onde o Sol se dirige de acordo com a regulamentação das estações e do circuito dos meses do ano todo, e o número de horas do dia e da noite. 2. E vi seis portões abertos, cada um com sessenta e um estádios e um quarto de um estádio, e eu realmente o medim, e entendi o porquê desse tamanho tão grande, através do qual o Sol se dirige para o Oeste, equilibra-se e se levanta durante todos os meses e torna a voltar aos seis portões de acordo com a sucessão das estações. Assim o período de um ano completo termina depois da volta das quatro estações. Levaram Inok para o Oeste. Capítulo 14 1. Um. E outra vez aqueles homens conduziram-me às paragens do Oeste e me mostraram seis grandes portões, que correspondem aos portões do Leste, lado oposto onde o Sol se põe de acordo com o número de dias, 365 e 1 um quarto. 2. Assim, outra vez a leva vai para os portões do oeste e retire sua luz, a grandiosidade de seu brilho, e vai para baixo da terra. E enquanto a coroa de seu brilho está no céu com o Senhor guardada por quatrocentos anjos, o sol gira em sua órbita debaixo da terra, e fica às sete horas da noite, e passa metade de seu curso debaixo da terra, quando então vem do lado leste na oitava hora da noite, traz sua luz, a coroa do brilho e o sol ardem em chamas mais que o fogo. Os elementos do sol, as fênix e chalquidri, irromperam em uma canção. CAPÍTULO 15 1. Um. Então os elementos do sol, chamados fênix e chalquidri, irromperam em uma canção. Consequentemente, cada pássaro bateu suas asas, rejubilando-se por aquele que dá a luz, e irromperam em um cântico ao comando do Senhor. 2. O que dá à luz vem para dar claridade ao mundo todo, e a sentinela da manhã toma forma, que são os raios do Sol, e o Sol da Terra nasce, e ela recebe o brilho que a ilumina toda, e eles me mostrarão os cálculos do caminho do Sol. 3. E os portões nos quais ele entra, estes são os grandes portões do cômputo das horas do ano. Por essa razão o Sol é uma grande criação, cujos circuitos duram 28 anos, para recomeçar do início. Tomaram o Enoque outra vez e o puseram ao leste, no curso da Lua. CAPÍTULO 16 1. Aqueles homens mostraram-me outro curso, o da Lua. Doze grandes portões, coroados de oeste a leste, pelo qual a Lua vai e vem nos tempos usuais. 2. Ela entra no primeiro portão do lado oeste do Sol, pelo primeiro portão com trinta e um dias exatamente, pelo segundo portão com trinta e um dias exatamente, pelo terceiro com trinta e um dias exatamente, pelo quarto com trinta e um dias exatamente, pelo quinto com trinta e um dias exatamente, pelo sexto com trinta e um dias exatamente, pelo sétimo com trinta e um dias exatamente, pelo oitavo com trinta e um dias exatamente, pelo nono com trinta e um dias exatamente, pelo décimo com 31 dias exatamente, pelo 11º com 31 dias exatamente, pelo 12º com 28 dias exatamente. 3. E ela vai através do Portão do Oeste na Ordem e Número de Leste, e cumpre os 365 dias e um quarto do ano solar, enquanto que o ano lunar tem 354 dias, e ficam-lhe faltando 12 dias do ciclo solar, que são as fases lunares de um ano. 4. Assim, também, o grande ciclo tem 532 anos. 5. O quarto de um dia é omitido por três anos, e o quarto ano o completa exatamente. 6. Por isso, eles são tirados do céu por três anos e não são adicionados ao número dos dias, porque eles acrescentariam dois novos meses a um ano, no sentido de complementação, e tirariam outros dois, no sentido de diminuição. 7. E quando os portões do oeste terminam, ela volta e vai ao leste para a luz, e vai desse modo pelos ciclos celestes dia e noite, mais baixo que todos os ciclos, mais rápido que os ventos dos céus, e espíritos e elementos e anjos voando. Cada anjo tem seis asas. Dos cânticos dos anjos, que é impossível descrever. Capítulo 17 1 um. No meio dos céus eu vi soldados armados, servindo o Senhor, com tímpanos e órgãos, com vozes incessantes, com doces vozes, com doces e incessantes vozes e vários cânticos, que é impossível de descrever, e que assombra qualquer inteligência, de tão magnífico e maravilhoso que é o cântico daqueles anjos, e eu estava encantado ouvindo-o. De como Enoque foi levado ao quinto céu. CAPÍTULO 18 1 um. Os homens levaram-me ao quinto céu e lá me puseram, e vi muitos incontáveis soldados, chamados Grigori, de aparência humana, e eram maiores que os maiores gigantes, e suas faces eram sem viço e o silêncio de suas bocas, perpétuo, e não havia qualquer serviço no quinto céu, e eu disse aos homens que estavam comigo. 2. Por que eles são tão sem viço e suas faces melancólicas, suas bocas silenciosas, e por que não há serviço neste céu? 3. Eles me disseram. Estes são os Grigori, que com seu príncipe Satanás rejeitaram o Senhor da Luz, e atrás deles estão os que são mantidos nas grandes trevas do segundo céu, e três deles foram para a terra vindos do trono do Senhor, para o Hermon, e quebraram seus votos nas encostas da colina do Hermon e viram como eram bonitas as filhas dos homens e tomaram-nas por esposas e sujaram o mundo com suas obras, e durante todo o tempo de sua estada cometeram ilegalidade e promiscuidade, e nasceram gigantes. E impressionantes homens grandes e grandes inimizades. 4. E por isso Deus julgou-os com um grande julgamento, e eles choraram por seus irmãos e serão punidos no grande dia do Senhor. 5. E eu disse aos Grigori, Eu vi vossos irmãos e suas obras e seus grandes tormentos, e orei por eles, mas o Senhor condenou-os a estar embaixo da terra até o céu e a terra se acabarem. 6. E eu disse, por que razão esperais, irmãos, e não servis diante da face do Senhor e por que não pusestes vossos serviços diante da face do Senhor, para que o Senhor não se enraivecesse tanto? 7. E eles ouviram minhas admoestações e falaram para as quatro ordens do céu, e verde. 8. Enquanto eu estava com esses dois homens, quatro trombetas soaram juntas bem alto, e os gregori e romperam em um cântico uníssono, e suas vozes foram até o Senhor cheias de piedade e afeição. De como Enoque foi levado ao sexto céu. CAPÍTULO 19. 1 e então aqueles homens tomaram-me e me puseram no sexto céu, e lá vi sete grupos de anjos, muito brilhantes e gloriosos, e suas faces brilhavam mais que o sol resplandecendo e não havia diferenças em suas faces, comportamento ou maneira de vestir-se. E eles fazem as ordens e aprendem o movimento das estrelas, a alteração da lua ou a revolução do sol e o bom governo do mundo. 2. E, quando eles veem coisas ruins, fazem os mandamentos e dão instruções e cânticos doces e altos, e todos são cânticos de louvor. 3. Esses são os arcanjos, que estão acima dos anjos, e eles avaliam toda a vida no céu e na terra e os anjos que estão designados para as estações do ano, os anjos que cuidam dos rios e dos mares, e os que cuidam dos frutos da terra, e os que cuidam de toda a vegetação, dando comida para todos, e os anjos que anotam todas as almas dos homens e todos os seus feitos e todas as suas vidas diante da face do Senhor. Em meio deles estão seis fênix e seis querubins e seis com seis asas, continuamente com uma voz cantante, e não é possível descrever seus cânticos e seu júbilo diante do Senhor, aos pés do Senhor. Então levaram Enoque para o sétimo céu. Capítulo 20: 1 um. E aqueles dois homens levaram-me até o sétimo céu, e lá vi uma grande luz e as flamejantes hostes dos grandes arcanjos, milícias incorpóreas, e dominações, ordens e governos, querubins e serafins, tronos e alguns de muitos olhos, nove regimentos, as estações de luz resplandecentes, e tive medo, e comecei a tremer com grande terror, e aqueles homens tomaram-me e me conduziram e me disseram. 2. Tem coragem, Enoque, não temas, e mostrarão-me o Senhor ao longe, sentado em seu trono muito alto. Pois o que haverá no décimo céu, se o Senhor aqui habita? 3. No décimo céu está Deus, na língua hebraica ele é chamado Aravat. 4 e todas as hostes celestes viriam e ficariam nos dez degraus, de acordo com sua posição, e se curvariam ao Senhor e novamente voltariam aos seus lugares em alegria e felicidade, entoando cânticos na luz ilimitada com vozes suaves, servindo com glória. De como os anjos deixaram Enoque ali no fim do sétimo céu e se foram. CAPÍTULO 21 1 um. E os querubins e serafins que estavam perto do trono, os de seis asas e muitos olhos, não se afastaram da face do Senhor, fazendo sua vontade e rodeando seu trono, cantando com doces vozes diante da face do Senhor, Santo, Santo, Santo, Senhor soberano dos exércitos, céus e terra estão pleitos de tua glória. 2. Quando vi essas coisas, aqueles homens disseram-me. Enoque, foi-nos ordenado que viajássemos até aqui contigo, e esses homens se foram e não mais os vi. 3. E fiquei só no fim do sétimo céu e fiquei com medo e caí de face no chão e disse a mim mesmo, Ai de mim, que será de mim? 4. E o Senhor enviou-me um de seus gloriosos, o arcanjo Gabriel, e ele me disse, Tem coragem, Enoque, não temas, levanta-te diante da face do Senhor na eternidade, levanta-te e vem comigo. 5. E eu lhe respondi e disse para mim mesmo, meu senhor, minha alma saiu de mim pelo terror e pelos tremores, e chamei pelos homens que me haviam conduzido a esse lugar, eu havia confiado neles, e com eles estive diante da face do senhor. 6. E Gabriel pegou-me como a uma folha que é apanhada pelo vento e colocou-me diante da face do senhor. 7. E eu vi o oitavo céu, que é chamado na língua hebraica de Mazarot, constelações, o que muda as estações, a seca e a umidade das doze constelações do círculo do firmamento que está sobre o sétimo céu. 8. E eu vi o nono céu, que é chamado em hebraico Cuxavi, onde estão as casas divinas das doze constelações do círculo do firmamento.